olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia tá do vestido azul que está aparecendo aí pra vocês ok então é o seguinte esse ponto ele é múltiplo de 6 mais quatro então aqui é só fazer seis mais seis mais seis e assim por diante lá no final se acrescenta mais quatro correntinhas estas então é o seguinte eu vou fazer uma amostra grande Tá, para que depois eu consiga fazer para vocês, tá? Como diminuir para fazer o decote, tá bom. E também é o seguinte: esse ponto, ele é o ponto vazado é um quadrado vazado. E também tem os grupinhos de três pontos altos, tá? Então, por exemplo, aqui eu começo com um grupinho, aqui fica vazado. Aqui, se caso vocês quiserem fazer o grupinho também de três pontos altos, aqui é diferente, tá? Então aqui eu tenho que passar para vocês como fazer. Então aqui para começar, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, tá? Então aqui eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco, aqui na sexta correntinha ponto alto aqui no mesmo lugar dois no mesmo lugar três pontos altos uma correntinha de espaço 123 um aqui na quarta correntinha eu vou repetir novamente o grupinho de três pontos altos tá então aqui eu faço três pontos altos na mesma correntinha tá aqui eu pulo um aqui no seguinte um ponto alto ok faço uma correntinha e vou virar o trabalho aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aqui no espaço um ponto baixo duas correntinhas aqui no último ponto um ponto baixo uma duas três correntinhas vou virar novamente tá então aqui nesse espaço eu vou fazer três pontos altos aqui dois e três pontos altos uma correntinha aqui no próximo espaço um e três pontos altos aqui no ponto baixo um ponto alto tá uma duas três quatro cinco correntinhas Vou dar uma duas e três lançadas aqui eu vou contar um dois três quatro cinco Aqui na sexta correntinha, um ponto alto triplo, ok. Novamente, três laçadas no mesmo lugar, um ponto alto triplo. Então, agora é só repetir: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três laçadas pulo um, dois, três, quatro, cinco: aqui na sexta correntinha, um ponto alto triplo e aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto triplo tá, eu vou repetir os quadrados aqui, tá? Até ali o final, ok? Só o começo que é assim. E aqui é o seguinte, olha só, aqui tem que ficar mais ou menos da mesma altura, ok? Se caso o seu ponto for muito apertado e aqui ficou maior do que aqui, então você pode usar o ponto alto quadruplo, por exemplo, de quatro laçadas, tá bom? Ou o ponto alto triplo alongado, ok? Ponto alto triplo alongado. Eu vou fazer aqui um para vocês verem. Eu vou fazer três laçadas aqui, aqui no mesmo lugar. Eu vou tirar um, tiro dois, tiro dois, tiro dois e tiro dois, tá? Porque aqui ele fica maior, ok? Então aqui para terminar eu faço uma, duas, três, quatro cinco correntinhas, uma, duas, três laçadas, pulo um, dois, três, quatro, cinco. Aqui na sexta correntinha um ponto alto triplo. Uma, duas, três laçadas aqui no último ponto um ponto alto triplo. Então agora eu vou fazer a segunda carreira, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha, viro, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, aqui no seguinte, mais um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, entre um ponto e outro, bem aqui no meio, um ponto baixo. Agora, é só repetir uma duas três quatro cinco correntinhas entre um ponto e outro um ponto baixo tá eu vou seguir fazendo assim até aqui ó ok então aqui eu fiz as cinco correntinhas tá eu vou vir aqui ó nesse ponto alto um ponto baixo Duas correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas, aqui no último ponto, um ponto baixo. Agora eu vou fazer a terceira carreira, tá? Faço uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui, tá? Então aqui nesse espaço, um ponto alto. dois três pontos altos, uma correntinha. Aqui eu vou repetir novamente, ó. Um ponto alto, dois e três. Faço uma correntinha. Então aqui é o seguinte, tá? Aqui eu vou pular aqui, ó, as correntinhas. Uma, duas, aqui na terceira correntinha, eu faço novamente mais um grupinho, tá? De três pontos altos. Faço uma correntinha, aqui no ponto baixo, um ponto alto, dois, três e quatro. Tá? Então, aqui, para fazer os grupinhos, é desta forma que eu faço, tá? Aqui eu posso fazer até onde eu quiser, ok? Aqui, continuando. Para voltar, eu faço uma correntinha, viro aqui, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, duas correntinhas aqui no espaço um ponto baixo duas correntinhas no espaço um ponto baixo duas correntinhas tá é só fazer assim essa parte aqui não muda tá bom então aqui no último ponto um ponto baixo uma duas três correntinhas eu viro tá aqui e vou fazer novamente ó nesse espaço um ponto alto 2 e 3 uma correntinha no espaço faço novamente o grupinho de três pontos altos uma correntinha de espaço aqui no próximo espaço eu vou repetir tá aqui três pontos altos ok uma correntinha de espaço, aqui eu vou repetir novamente mais três pontos altos e aqui no último ponto eu faço um ponto alto então aqui é só repetir novamente a mesma coisa que eu fiz aqui cinco correntinhas tá É igual um dois três quatro cinco correntinhas Dou três laçadas, aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto triplo, e novamente, nesse mesmo lugar, mais um ponto alto triplo, ok? Então, aqui é só seguir fazendo. Então, para voltar, é só seguir fazendo essa segunda carreira, tá? Então, aqui, uma correntinha, viro, Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, mais um ponto baixo. Tá, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui entre um ponto e outro, um ponto baixo. Ok, e quando eu chegar aqui. É a mesma coisa, eu faço um ponto baixo aqui em cima do ponto alto, duas correntinhas, aqui no espaço, ponto baixo. Duas correntinhas, no espaço, um ponto baixo, ok? Igualzinho, tá bom? Então, olha só, Para não haver dúvida, eu vou fazer mais uma vez aqui um aumento dos bloquinhos, tá? Então, aqui eu faço as três correntinhas, vou virar, aqui não vai mudar nada, em cada espaço... Eu faço um bloquinho de três pontos altos, tá? Com a separação de uma correntinha no espaço é só repetir o bloquinho de três, uma correntinha no próximo espaço, bloquinho de três, uma correntinha aqui no seguinte mais um. O bloquinho de três pontos altos. Aí eu faço uma correntinha aqui, uma, duas aqui na terceira. Faço o um bloquinho de três pontos altos. Aqui dois e três. Uma correntinha, tá? Aqui no ponto baixo um, dois e três se você quiser continuar aqui até aqui por exemplo você pode fazer eu vou fazer aqui com vocês ó. uma correntinha pulo um, 12 aqui na terceira correntinha faço novamente o bloquinho de três pontos altos tá uma correntinha aqui no ponto baixo para terminar aqui é só fazer quatro pontos altos no mesmo lugar Ok? Da mesma forma que eu fiz aqui. Para voltar, é só fazer a segunda carreira. Faço uma correntinha, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, duas correntinhas. No espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, tá? Eu vou seguir fazendo até aqui, ok? Bom, aqui é a mesma coisa. É só vocês seguirem fazendo os bloquinhos, tá? Você faz os bloquinhos de três e... Uma correntinha de separação tá bom então eu vou seguir fazendo até terminar aqui depois que você fez aqui os bloquinhos é só seguir fazendo a mesma coisa cinco correntinhas e dois pontos altos triplos no ponto baixo tá e vai seguir fazendo até o final tá bom então é assim que dá para aumentar tá os bloquinhos de três do lado direito então no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer esses bloquinhos de três aqui do lado esquerdo ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau